Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Retro Challenge, sempre na companhia do seu parceiro do car. Se há algo na cultura pop que é tão cultuado quanto os videogames, são os animes, tradicionais desenhos japoneses que há décadas entretêm inúmeras gerações com suas histórias valorosas, emocionantes e empolgantes. Quem nunca ouviu falar, ainda que rapidamente, de Cavaleiros do Zodíaco, Dragon Ball, Juyo Hakusho, Naruto ou outras animações simplesmente inesquecíveis? Com toda certeza, cada um de nós tem em seu coração espaço cativo para ao menos um anime que nos mostrou o valor da amizade e determinação, não é verdade? Desde a primeira geração de consoles, os animes têm caminhado ao lado dos videogames e no decorrer de mais de 30 anos, foram inúmeros os games que nos colocaram na pele dos amadíssimos personagens da cultura japonesa. Com a evolução da tecnologia, o que antes parecia impossível se mostra mais real do que nunca. Os games de anime transportam, como nenhum outro, a real experiência de vivenciar o um mundo de magia que antes era possível apenas nos programas de televisão. Nesse vídeo, falaremos sobre games de anime inesquecíveis e que colocaram os jogadores em intensas batalhas contra os deuses do Olimpo, demônios de cauda ou inimigos que almejam, custe o que custar, dominar o mundo contra a vontade da humanidade. Então estoura uma pipoca, aumenta o som da sua TV ou cola nesse celular e vamos juntos em uma rápida viagem para conhecer ou relembrar de games inesquecíveis de animes, responsáveis por quebrar barreiras que até então eram superadas apenas pelo imaginário dos mais criativos dos sonhadores. Preparados? HA! E não se esquece de sentar o dedo nesse like, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações sempre que um vídeo novo for lançado. Bora lá? Shonen é um estilo de mangá muito apreciado ao redor do mundo e um dos estilos preferidos do público brasileiro em geral. Nas histórias de estilo shonen, geralmente publicadas na revista japonesa Weekly Shonen Jump, são reforçados valores como amizade, amor e determinação. E foi nessa revista que vimos nascer mangás incríveis como Dragon Ball, Bleach e Naruto. E para celebrar a reunião de tantos donos de peso e uma publicação de renome, no ano de 2005, foi lançado para Nintendo DS o game Jump Superstars, game crossover entre inúmeros personagens dos mais diversos estilos. O game de luta, lançado exclusivamente no Japão, traz gráficos 2D muito bem elaborados. Sua jogabilidade, bastante similar à Super Smash Bros., explora de maneira interessante as duas telas portátil, em que na superior são vistas as lutas em si e na inferior são vistos os comas, que podem ser invocados para ajudar o jogador nos modos Health, Support e Battle. Até quatro personagens podem se estapear no modo multiplayer, e o game também possui 75 missões para completar, no controle de 34 lutadores de 27 séries diferentes. O game também recebeu uma famosa continuação chamada Jump Ultimate Stars no ano de 2006, também para Nintendo DS, que trouxe um total de 56 personagens jogáveis, novos cenários e missões, e também algumas melhorias na jogabilidade muito bem vindas. Não podemos deixar de citar J-Stars Victory S, game de luta lançado para Playstation Vita, Playstation 3 e Playstation 4 no ano de 2014, e que reúne 52 personagens jogáveis de 32 mangás diferentes. Em partidas 3 vs 3, que embora seja considerado um tanto genérico pela crítica, agradou fãs fervorosos que tiveram a oportunidade de colocar seus personagens favoritos frente a frente em combates frenéticos. Em 2019, foi lançada uma continuação espiritual do game, chamada Jump Force, em comemoração aos 50 anos da publicação Weekly Shonen Jump, responsável por trazer os mesmos combates em trio, mas com jogabilidade simplificada, melhores gráficos e especiais incríveis para cada um de seus mais de 40 personagens. Para quem gosta de belas crossovers entre personagens de animes, os games que carregam o título Jump certamente são uma excelente pedida. A franquia Dragon Ball é incrível e indiscutivelmente arrebatou fãs por todos os cantos do mundo com muito merecimento. Aqui mesmo no canal, listamos 5 games de luta que marcaram a época de seus respectivos lançamentos. Naquele vídeo, que pode ser conferido logo ali no card e na descrição, muitos games acabaram ficando de fora. Para completar a lista já elaborada no canal, não podemos deixar de citar um incrível game de luta Dragon Ball Z Hyper Dimension, lançado para Super Nintendo no ano de 1996. O game que apresenta 10 personagens jogáveis para explorar as sagas de Freeza, Cell e Majin Buu, representou a despedida da franquia do console de 16 bits, que nesse ano já havia dado lugar ao Nintendo 64. Seus gráficos representam o ápice do que o Super Nintendo pode oferecer, com animações belas, paleta de cores densa e efeitos visuais de cair o queijo. O game fez extenso uso do chip a 1 que permitiu a elaboração de um game capaz de bater de frente com títulos de peso como Street Fighter 02, sua parte sonora também impressiona, com a reprodução perfeita das falas dos golpes e efeitos de batalha. Também não podemos deixar de fora Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi -te 3, lançado em 2007 para Playstation 2 e Nintendo Wii, que figura até hoje como um dos games de luta mais completos da franquia, contando com nada menos que 161 personagens jogáveis que abrangem a série clássica ao polêmico Dragon Ball GT. Seu modo história não só cobriu os principais pontos de toda a história da franquia, como inovou ao trazer o enredo de todos os filmes lançados até aquele momento. Por fim, para agradar os fãs ainda mais fervorosos, foi lançado para Playstation 4, Xbox One e PC no ano de 2020, o game Dragon Ball Z Kakarot, RPG de mundo semi-aberto produzido pela CyberConnect2, que traz todos os arcos da saga Z, com gráficos de ponta, Batalhas incrivelmente detalhadas e cheias de ação, uma marca registrada da produtora, em uma incrível homenagem à amada e inesquecível obra de Akira Toriyama. Cavaleiros do Zodíaco, o Sensei, desde muito cedo, tocou o fundo o do coração dos brasileiros. A série foi responsável pela incrível popularização dos animes no país desde sua estreia na extinta Rede Manchete em 1994. A série, que atravessa gerações entre conhecidos meteoros e flechas douradas, iniciou sua trajetória nos games ainda no Entendinho no ano de 1987 com o game Sanseya Wogundensetsu. Após esse game, a série adormeceu por anos e apenas no Playstation 2 voltou a se destacar com games relevantes, como os destruidores de controle Sanseya The Sanctuary, lançado em 2005, e Sanseya The Heads lançado no ano de 2007, e que são muito competentes para trazer a emoção das batalhas da série à vida. Mas a partir da sétima geração de consoles, a série passou a receber games mais consistentes e comemorados pelos fãs. Cavaleiros do Zodíaco, a Batalha do Santuário, lançado no ano de 2011 para Playstation 3, reconta a incrível saga das 12 casas de um estilo beira-mapa extremamente divertido, embora seja considerado um pouco repetitivo por boa parte dos jogadores. A pancadaria entre os guerreiros de Atena também foi vista em Cavaleiros do Zodíaco, Bravos Soldados, lançado em 2013 também para Playstation 3, seguindo um estilo de batalha semelhante àquele visto na série Naruto Ultimate Ninja Storm, embora conte com um sistema de luta bastante simplificado. A série Cavaleiros do Zodíaco alcançou a maturidade com o game Cavaleiros do Zodíaco, Alma de Soldado, lançado para Playstation 4 e PC no ano de 2015. O game conta com gráficos belos, que rodam a suave 60 quadros por segundo e se destacam pela fidelidade na reprodução das emoções dos personagens. Seu sistema de batalha melhora tudo o que foi visto no game de luta para Playstation 3, consertando grande parte dos problemas vistos naquele game, trazendo balanceamento mais justo e momentos incríveis com a reprodução de golpes tão marcantes na vida de cada um de seus fãs. Mas o game realmente brilha em dois aspectos, a fiel reprodução da história da série e sua parte sonora. Nesse game é reproduzida a história completa da série, onde é vista pela primeira vez a reprodução da saga de Asgard, em que os nobres cavaleiros travam intensas batalhas contra os guerreiros deuses de Odin, e também as armaduras divinas, vistas ao final da saga de Hades e na pequena série Soul of Gold. O game, que foi inteiramente localizado para o Brasil, não só conta com uma trilha sonora marcante de tirar o fôlego, como conta com uma dublagem inteiramente em nosso idioma, com um trabalho impecável de seus dubladores originais, presentes para quase todos os personagens desferir Meteoros de Pegasus, Qual era do Dragão ou Ave Fênix nunca foi tão nostálgico, emocionante e divertido. Se você é fã da franquia e desde muito pequeno é amante das Aventuras dos Guerreiros de Atena, recomendamos fortemente seus games a partir da sétima geração, em especial sua última iteração, lançada para o atual console da Sony e PC. Não é novidade para ninguém que o Uzumaki Naruto é um ninja mais carismático e imprevisível de todos os tempos. As histórias desse ninja da Vila da Folha, que desde a infância traçou como objetivo se tornar Hokage, teve início nos mangás no ano de 1999 e ganhou as telas com o anime no ano de 2002. Com o sucesso arrebatador da série, não demorou até que os protetores da Vila da Folha invadissem os videogames em jogos dos mais diversos estilos, lançados em consoles portáteis e de mesa a partir da sexta geração. Embora a franquia possua inúmeros games, não podemos deixar de citar a série Gekuto Ninja Tyson, produzida pela Itin e publicada pela Tony. E conta com oito incríveis games de luta lançados entre os anos 2003 e 2010. Os quatro primeiros games, lançados para GameCube, contam juntos a história da série clássica, com seu arco sendo fechado no quarto game, considerado por muitos um dos grandes jogos de luta de animes. Os games seguintes, intitulados Geekton Ninja Taisen EX no Japão, Clash of Ninja Revolution no Ocidente, exploraram a série clássica e parte da série Shippuden. Pode-se dizer que Geekton Ninja Taisen 4 representa o melhor que a série tem a oferecer, ao refinar a jogabilidade de seus games anteriores e trazer batalhas tridimensionais em trios, em ambientes bonitos e bem detalhados. Foi a partir desse game que foram vistos especiais muito bem trabalhados para cada personagem e também ataques combinados em trio, como aqueles executados pelo Quarteto do Som, ou por Naruto, Sasuke e Sakura. Sua jogabilidade é fluida e intuitiva, e atraiu inúmeros jogadores no cenário competitivo. Com o sucesso de Naruto, não demorou a aparecer jogos focados em reproduzir sua narrativa da maneira mais próxima que foi vista nos anime que a partir do ano de 2008 se iniciou a série Ultimate Ninja Storm, produzida pela CyberConnect2 e publicada pela Bandai Namco, e teve seus três primeiros jogos canônicos lançados para Playstation 3, Xbox 360 e PC, com o quarto game lançado para Xbox One, Playstation 4 e PC no ano de 2016. Ultimate Ninja Storm cobre todos os arcos do anime, desde a série clássica até o final de Shippuden, e traz uma jogabilidade bastante diferente dos mais games lançados na época, mas que logo agradou a todos os fãs da série. Quando o dominado o estilo dos games, é possível participar de combates belos e tão empolgantes quanto aqueles vistos no anime. Essa série de games, com especial destaque para Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4, foi uma das primeiras a fazer uso do estilo Cell Shade de maneira nunca antes vista e que arrepia a todos aqueles que curtem o carismático ninja imprevisível número 1. Não há como não esboçar aquele sorriso de canto de boca ao ver uma horda de Naruto's em meio a inúmeros rasengans acertando em cheio seus inimigos ou se emocionar com os confrontos épicos de Senju Hashirama e Uchiha Madara. Não é exagero dizer que a série Ultimate Ninja Storm, atualmente, serve como referência de qualidade em jogos de anime e deve ser experimentada não só por aqueles que curtem a série, mas gostam de histórias bem contadas, estonteantes gráficos cartunescos e jogabilidade sem igual. No curso da década de 90, o gênero luta se consolidava merecidamente e contava com o lançamento de games surpreendentes como o famoso Street Fighter 2. Nessa mesma década, por outro lado, os animes invadiam o Brasil com uma força absolutamente inesperada, graças à TV Manchete, que viu nas animações japonesas um poderoso e abrangente mercado de entretenimento. E justamente nessa época nascia no Japão uma obra icônica, competente para misturar o melhor que um game de luta pudesse oferecer com um dos animes mais marcantes de todos os tempos. Estamos falando de Yu Yu Hakusho Maikyotoetsusen produzido pela competentíssima Treasury lançado para Mega Drive no ano de 1994. O game, que pode ser visto como um concorrente direto de Street Fighter 2, é simplesmente incrível e figura entre os melhores games do gênero lançados na era 16-bits. A série Yu Yu Hakusho, que já contava com games lançados para Super Nintendo, desembarcou com qualidades nunca antes vistas no console da SEGA. Graficamente, o game é simples, mas competente e reproduz com fidelidade os personagens do anime, com um bom uso das paletas de cores do console e sprites bem animados. As batalhas apresentadas no game são vistosas e trazem para o console da Sega o perigoso dragão negro de Riei, o Lei do quem da Mestra Genkai, a bebedeira de Tiu, ou mesmo a trabalhosa manipulação do tempo-espaço de Jitsuki. As principais características dos carismáticos personagens do anime estão presentes no game, e conta com 11 lutadores à disposição do jogador. O game conta com o modo arcade, torneio, batalhas em sistema Battle Royale para até 4 jogadores simultâneos por meio do multitap e coloca à disposição desafios mortais capazes de acabar com a paciência dos jogadores mais habilidosos. Sua trilha sonora é empolgante e traz a épica sensação das batalhas do anime, com a reprodução dos nomes dos golpes, algo pouco usual à época, e uma emocionante simulação da música de abertura da série. Mas Maikyouto Itsusen brilha de fato em sua jogabilidade, que há técnicas apuradas para a execução dos comandos com um estilo completamente inovador que permite a lutadores de diversos níveis diferentes explorar dois planos de batalha. Junto à nova dinâmica de exploração de espaços, se vê um gameplay que permite a execução de combos rápidos e letais, como nunca visto antes em um game de luta. O gameplay, que a princípio se mostra simples e acessível para todos, apresenta os jogadores mais dedicados camadas com profundidade cada vez maior. Nele, é privilegiado não só o jogador rápido e exímio na execução dos combos, mas o jogador estratégico e é que melhor raciocinar a batalha. Sua jogabilidade veloz e poderosa, nas mãos de um jogador afoito ou inexperiente, de nada servirá diante daquele que privilegia uma luta cadenciada e reativa. Os combos proferidos por Yusuke Kramashi são letais, mas podem não surtir qualquer efeito contra irmãos Toguro bem treinados. A velocidade e agilidade de Rie, nas mãos de um jogador inexperiente, talvez não sejam úteis contra os golpes desajeitados e imprevisíveis do bêbado tio. Não é exagero dizer que o Games tem um gameplay muito à frente do seu tempo, já que mesmo depois de mais de 25 anos de seu lançamento, não é raro encontrar jogadores novatos e veteranos explorando combinações inovadoras de ataques poderosos e devastadores. Michael Toitsussen traz opções tanto para quem curte o controle de 3 botões, como aquele que prefere o excelente controle de 6 botões do console. Ataques fortes são proferidos com o botão A, e os mais fracos com o botão B. O botão C, por sua vez, permite ao jogador se defender ou mesmo trocar de plano caso seja acionado juntamente com os direcionais para cima ou para baixo. O game, inicialmente lançado apenas no Japão, foi trazido oficialmente para o Brasil em 1999 em esforçada conversão realizada pela Tectoy, mas que, infelizmente, peca na tradução do nome de diversos personagens, diálogos e faz alterações gráficas injustificadas, fazendo com que o produto final, embora preserve a jogabilidade, não faça jus à obra original. Para remediar a situação, é possível encontrar na internet algumas boas traduções da versão japonesa para o inglês, que podem ser jogadas no console original ou mesmo em emuladores online. Mas o melhor trabalho de tradução feito no Brasil é de autoria do inscrito Sasquas, do canal Angry Gamer, que não só traduz o game inteiramente para português, como adapta os diálogos para a mesma linha vista no anime. É um trabalho impecável, feito por alguém que não só ama a série, mas também figura entre os jogadores mais habilidosos do game. Caso seja amante do anime e curta um game de luta que envelheceu muito bem por preservar uma invejável jogabilidade, não perca tempo e caia na pancadaria em Yu Yu Hakusho Michael Totsuzen. E não deixe de se unir à comunidade brasileira do game no Discord, que reúne os mais talentosos lutadores que não conheceram o outro mundo por querer, cujo link pode ser conferido logo ali na descrição. Bom galera, é isso aí. Essa foi uma rápida e nostálgica viagem por games inesquecíveis de anime, responsáveis por fazer com que nos sintamos na pele de personagens tão amados como Yusuke Urameshi, Seiya de Pegasus, Uzumaki Naruto, Goku e outros tantos que marcaram a infância e adolescência de cada um de nós. Assim como fizemos em vídeos anteriores, dedicamos esse momento com uma justa homenagem a um gênero de games que sem a menor sombra de dúvidas, satisfaz o desejo daqueles que tem nos animes, sua fonte de entretenimento favorito. E realmente, não há nada como participar das histórias dos animes como se fosse dela o protagonista, não é verdade? E por que não mostrar para as produtoras que os fãs desse gênero estão prontos para apreciar jogos cada vez mais polidos, bem acabados e que respeitem como nenhum outro enredo das obras originais? E a cada novo game, sejamos blindados com a emoção e qualidade que encontramos nos amados animes e mangás. Mas e aí? O que você acha dos games de anime lembrados aqui no canal? Qual o seu game de anime predileto? Já maratonou a série Ultimate Ninja Storm? Dedicou horas para dominar combos devastadores em Yu Yu Hakuto? Lembra de algum momento realmente difícil e desafiador proporcionado pelos games de anime? Deixamos de mencionar algum game ou momento importante para você? Diz aí nos comentários! E não deixe de acompanhar os vídeos anteriores para relembrar um pouco dos crossovers em games de luta e por que não, conferir um pouco sobre os divertidos games da franquia Mario Kart. Os links estão logo ali na descrição. Retro Challenge fica por aqui, te aguardando no próximo vídeo com mais jogos e novidades. Tchau!